Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você vai conhecer a origem do mercenário e super vilão Red Hunter. Deve ter ouvido falar de mim. O Red Hunter surgiu na revista Batman número 487 de 1992. Red Hunter é um mercenário que nunca erra um tiro. Não, não esse mercenário pois Floyd Lawton, o pistoleiro, sempre dá um único tiro certeiro em suas vítimas. Enquanto o modus operandi desse nosso personagem é atirar duas vezes em suas cabeças como se fosse a sua assinatura. Sabe por que carrega duas pistolas? <risos> é que eu atiro duas vezes. O primeiro resolve o assunto, sempre. Mas o segundo, bom, ele é minha assinatura. Em sua primeira aparição, o nosso personagem é contratado pelo mafioso Vincent Morelli para matar o homem que o colocou atrás das grades, o comissário de polícia Jim Gordon. Mas aos poucos, a notícia correu pelas ruas, e logo chegou aos ouvidos do comissário, que ao invés de se esconder decidiu encontrar o assassino sozinho. Nervosa, Sarah Anzen Gordon, a esposa de Jim, utiliza o bate-sinal, e assim, conta tudo o que estava acontecendo ao Cavaleiro das Trevas, que decide ir em busca de conseguir salvar a vida de seu aliado. Enquanto Batman ainda procurava o Red Hunter pela cidade, o nosso vilão já estava com sua mira cravada no comissário Gordon. Pressionando o gatilho, o mercenário erra pela primeira vez um disparo, quando Jin se abaixou para atender as chamadas de rádio de sua esposa. Percebendo que estava sendo atacado, Jin se abaixa e pega seu revólver. Quando Red Hunter aparece e atira em sua pistola, Antes que o vilão tivesse a chance de efetuar o seu terceiro disparo, o cruzado encapuzado aparece e começa uma intensa luta contra o vilão, que termina com Batman conseguindo derrotá-lo e com o comissário levando-o para a cadeia. Mas esse não seria nem de longe o fim do vilão, que retornaria a praticar seus crimes como quando matou o pai de Alec Holland, o monstro do pântano. Aparecendo na cena do crime, a criatura do pântano decide ajudar o Batman a solucionar o caso, e juntos, os dois conseguem descobrir que o assassino era na verdade o Red Hunter. Indo até a sua localização, os heróis confrontam o um vilão. E antes que Batman pudesse ter a chance de prendê-lo, ela é que utiliza seus poderes para fazer vingança, conseguindo matar o mercenário. Aparecendo em apenas uma mídia, o Red Hunter está presente na quarta temporada da série de TV Gotham. Depois disso, eu vou de apartamento em apartamento, até ter uma resposta! E você acha que esse é o mercenário mais perigoso de Gotham ou é esse aqui, o Victor Zess? Então comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião! E para mais origem, se inscreva em nosso canal! E se torne você também um herói de hoje! Escarpache! Não deixe de conferir a origem de outro mercenário de Gotham, o assassino Victor Zess. O Assista Origem de Alec Holland, o Monstro do Panto.